Marcas na tempo. Nada que está acontecendo fora de tempo. Nunca precisa fazer corrida com o tempo. Nem rebaterás na tempo para ver tempo, até nesse próprio tempo. Não está te vivi no tempo. Cada dia que o sol mancina com larmas. Ou que folha de flores que não quer Suma sol, co na yarda, na mar de rosas, na vestidas de tempo, a nós tudo no tomate, tá seja que o bom ou no mau maneira, co tacam tá pa mundo de sabido, co jojo na no tapidi, tá ora co cabalindade em chimorança ora que quil camarim roncar força ora que fetfeti no carne com no almas maltratados vaja para quil cabalidos cada bidade que no vida nes vida e quil un listradura que no teresa para bem todo no bondade na terra o oh, no cabalindari na mundo, na no tempo. Emílio Tavares Lima